Eu sou Melissa Lorange. Bem-vindos a mais um Chá de Melissa. Hoje recebendo uma pessoa bonita, com uma enorme carreira como maquiadora, modelo, atriz e também dona de cabaré. Recebam um com muito carinho a mais recente Youtuber drag queen, desse mar de Youtubers drag queens flopadas como eu, com vocês, Diva Mó. Eu tô morta, eu tô quase chorando aqui. Não é waterproof, gente, não pode. Ai, adorei, oh, obrigada. De nada amiga, vem vinheta! Eu gosto de começar as entrevistas sempre perguntando por que o nome de Vamor e qual o seu desgraçadamento mental pra fazer drag. Uma pessoa que não tá desgraçada na cabeça, ela não pode começar a fazer drag. <risos> Bom, diva mó porque o meu cavalo é o um maquiador de noivas E o bordão dele, desde o início, é uma noiva diva Então tem toda uma história com diva Tipo, tem o um mini manual da noiva diva, que é o noivinho que ele lançou Enfim, sempre a noiva dele é uma noiva diva Então o bordão é que é ser noiva diva E aí, a história da diva Então quando eu resolvi me montar pela primeira vez é... Que foi pra uma festa do Drex, que Bob the Drag veio eu... eu falei, tem que ter um sobrenome, né? E como eu tenho essa coisa da diva da diva, eu falei assim, eu quero ser a diva das divas. Um pouquinho de prepotência, né, gente? Por que não? Que a gente faz drag pra quê, né? Que é pra ser prepotente. <risos> não tem outra razão. É. E aí eu falei, ah, eu vou ser a diva das divas. Diva-mor, né? Diva-mor. E aí foi por isso que eu fiz Diva-mor. E ficou. E eu gosto muito do nome. Agora, qual é o meu problema pra fazer drag? Então, na verdade, pra mim veio como expressão de arte, como válvula como de escape. Porque eu, como eu trabalho com maquiagem, maquiagem social, maquiagem de mulher, que já tem toda uma ilusão, mulher, eu só ressalto não. e disfarço. Não preciso criar nada, né? E então, chegou o um momento da minha carreira em que eu brinco que a minha maquiagem virou carimbo. Porque, tipo, sabe... A mesma pessoa faz a mesma coisa, o mesmo batom, o mesmo sombra, o mesmo, o mesmo, mesmo... Literalmente mesmo, o, mesmo. o mesmo batom, Teve né? uma vez que eu fiz três provas no mesmo dia, aí entrou a primeira prova e a menina... Ah, olha aqui, ó, que linda grinalda, adorei, nossa, maravilhosa a grinalda da fulana, né, linda... Não, botei. Aí, tchau, querida, foi embora. Próxima que entrou, com a mesma grinalda, já assim, como é que eu vou botar essa grinalda agora? Aí tá. Terceira, com a mesma grinalta. Gente, o grinalta tá na promoção, tipo. Então, assim, é a mesma coisa. Acaba que dentro do social, as pessoas acabam gostando sempre da mesma coisa. E como eu, eu me formei em arte, fiz arte cênica, fiz moda, eu tava um pouco, digamos que, enclausurado, assim, com toda a minha arte guardada. E aí eu resolvi dar essa sacudidinha em tudo. E, e já. Joguei... fez isso na cara. E fiz a diva Eu <risos> acho é, ótimo. é a minha válvula de escape mesmo. Então, assim, foi a forma de eu... De me distrair, deu, deu, deu me encontrar como artista de novo, artista não só que maquia alguém, mas um artista que, que gosta de estar em frente à câmera, de performar, de subir no palco, etc. Que tem autoria, né? É. Porque falta autoria nesse negócio de noiva. Se você vai casar, por favor, faça uma maquiagem, sei lá, dar fimol na cara, faça um negócio <risos> diferente, que a gente não aguenta, mas qual o batom que todo mundo usa? Unchanged. Da marca que ela deslou de linha. Então assim, amiga, daqui a pouco não tem mais. Vocês vão ter nem que... no fora do Brasil, nem no Brasil. Vocês vão ter que descobrir outro batom pra cara de vocês. <risos> vão achar um com a mesma cor, miga, você vai ver. Vai. Um com outro nome. Vão lançar, né? Terrível. É isso. Mas você é formado em 500 coisas de arte. Explica isso as pessoas. Porque está aqui é uma pessoa com formação. aí gente, entendeu? já tô... Já a com pessoa perna... formatada. Com pernas nos 40, amiga. Então já tinha que ter feito alguma Olha coisa. Olha a Kurt, de quem tá com 40 anos. Ela falou qual é, qual, é a, qual é a dica pra ter essa pele. Amor. Amor. É por isso que eu tô acabada. <risos> Pelo amor, não passar raiva. <risos> Ai, ah, eu adoro. Eu vou ser que nem o plano de Juscelino Kubitschek 50 anos em 5 na cara, assim, que eu não vou aguentar. <risos> raiva que eu tô passando ultimamente tá difícil. Mas sim, você se formou em. Em artes cênicas, então. Quando eu sou do Rio Grande do Sul, infelizmente. Eu Mas... gosto muito do Rio Grande do Sul. Beijo, Rio Grande do Sul. <risos> Só, assim, a gente pode matar 90% da população. É exatamente. Acho é. que sobrar é legal. Então, tá, um beijo pra, também pra esses 20% aí. E enfim e aí eu me formei, eu, eu percebi vestibular na época pra dois lugares que eu poderia ficar de graça Que era a casa de uma tia e a casa de um tio Então eu para pra Campinas e pra Maceió E eu passei em Maceió, então eu fui pra lá, estudei, fiquei quatro anos e meio No meu último período eu vim no Rio, que foi quando eu conheci o Rio Que eu pagava uma matéria de improvisação no tablado Ou seja, eu, eu matava o período todo Dois períodos que eu tinha de improvisação se eu fizesse dois meses de tablado Então eu vim pro Rio, conheci o Rio, fiz dois meses de tablado e voltei pra Maceió, terminei minha faculdade Mais um ano e vim uhum. E juntei um né? E vim aí chegando aqui trabalhei de várias coisas né porque tipo não é chegou aqui vai para Globo Miga não é assim é mais difícil você se você pode ter acha talento. que é isso você precisa dar muito cu né mas é muito um... não pode dar um pouquinho de cu tem que dar um é. monte de cu e tem que dar mas cu pra pra pessoa que... certa é mas esses que dão um cu também não não não dei não dei pouco na verdade mas <risos> <risos> mas o que acontece nessa da com gente que deu fez aquele papelzinho e acabou morreu ninguém nunca mais viu falar você tem que dar o cu e ser talentoso Vira gente. Big Brother não dá então assim, também tem que pensar bem até onde vale a pena dar o cu Ou não, né? No caso Então assim, é como qualquer profissão na vida Acho que tem que ter um peixe, né? Se tem um peixe você entra no cardume Senão você não entra, você tem que ter um peixão Mais ou menos assim, e não é diferente na, na arte, né? Então, eu fiz vários amigos, trabalhei, fiz dois elenquinhos de apoio e tal. Mas, no, no teatro, eu já comecei, a, eu já me envolvia com figurino. Às vezes, o meu papel era mediano, via fazia virar um papel minúsculo só pra ficar participando, ajudando no um figurino e tal. Então, já tinha essa, essa paixãozinha. Quando eu, eu trabalhava, já, já tinha me formado, quando eu cheguei no Rio, né? Trabalhava em outras coisas pra sustentar o sonho de atuar e viver da atuação, né? Que não aconteceu. Mas... É, me deu muita experiência de vida e pra levar tudo pra frente e seguir. E aí eu resolvi que eu queria fazer moda e figurino. Eu estava já, já trabalhando em loja nessa época e entrei na Estácio pra fazer moda e figurino. E parei porque na verdade o campus que eu estudava fechou. <risos> E aí transferiram a gente de Ipanema pra, pra, pra recreio. E eu trabalhava no Rio Sul, não dava pra conciliar. Era escrava. 20km de distância um do é. outro? Uma coisa é. tudo, você você que você faz. No horário meio do meio-dia. No dia. horário do, é, do é meio-dia. ah maravilhoso. É, coisa simples, né? Exatamente. Sempre que você fala de artista, né? Já percebeu? Exatamente. Vamos fechar aqui. Qual que a gente vai fechar? O campo dos artistas. Não precisa. Não precisa. <risos> Exatamente. E aí, pra mim, ficava inviável. Eu tive que, infelizmente, trancar. E nessa época, eu... Encontrei uma amiga que era terapeuta capilar. Ela "Ah, sempre leva jeito. Com terapeuta corde. capilar, seu cabelo está estressado". <risos> bota, ela bota ele deitado num divã, e ela ela vai lá conversando, cabelo cabelo. "Por que, que você tá assim? Tão armado? Vamos ser da paz". Enfim, e aí ela falou: "Ah, que a gente já em outras épocas sempre gostava de, tipo, ah, passar um batom em alguém, arrumar o cabelo pra gente sair pra balada, mas é uma coisa aleatória, sem pensar nisso, né?" Tipo, pensar que isso poderia ser uma profissão. E enfim, aí eu fui fazer curso de cabeleireira, entrei no salão, aí comecei a trabalhar de as assistentes de um cara, depois saí e fui trabalhar com outro grande maquiador, que foi com quem eu aprendi toda a minha, a minha a base, da minha maquiagem. E enfim, tô aí há 12 anos maquiando divas e há dois anos quase me divando. Então você a nada. é cabeleireira, maquiadora... Da arte cênica e quase uma indumentarista e designer de moda. Isso. E aí, na verdade, também tem... E eu coisa... achando que eu tinha um diploma. Ah! <risos> Mas, na verdade, isso tudo... É, é, acho que eu, eu sou uma pessoa que eu gosto de muita informação, entendeu? Então, assim, a minha sorte é que eu tenho um marido diretor e o meu marido diretor, ele me segura, sabe? Tipo, ele vai, me ajuda, ele entende muito de moda, cuida do meu sorriso e tudo. Enfim, então... Ele tá ali, um Ele também re merece um, um crédito, sim. E ele tá filmando a gente aqui no caso. É, Tiago. É maravilhoso. E vamos explicar por que, que você está assim de Marlene Dietrich? Vamos, vamos. Que, na verdade, ela tinha mais elementos, mas eu mandei tirar porque ela estava muito mais bonita que eu. E, caralho meu, caso. Cara. Como é. é que foi esse negócio? Explica por que, que você está assim hoje. Então, gente, porque eu estou tentando usar há um ano e pouquinho gravar o meu canal, <risos> tá? Já gravei o primeiro episódio, está pronto, mas vou segurando um pouquinho. Estou gravando mais alguns porque aqui o negócio é lento, devagar e sempre. Mas chega lá. Enfim, meu canal... É, que eu tô gravando agora na sua cara, em breve. E onde eu convido sempre uma queen, né? Uma, uma queen, uma amiga. No caso, eu sou amiga. <risos> queen, é uma queen, amiga. Eu sou uma queen. Isso. Que pra gente brincar com a maquiagem. Então eu mando duas referências pra essa convidada. E aí ela escolhe uma que sobra. Eu fico, porque a gente não desperdiça nada. E, enfim. Então hoje a opção que eu dei pra Melissa, que gravou comigo, foi a Marlene de... It. Dietrich. Dietrich. Foi difícil pra mim falar esse nome, você tá entendendo. E, e a, a, a, a Melissa virou seu filho robô. Que vocês vão ver, que eu vou deixar em algum lugar, provavelmente no final, ou aqui embaixo, no link do vídeo. Que eu estou gravando isso hoje, eu não sei quando vai ao ar, <risos> mas eu guardarei esse chá com um residentes, muito amor, pra que ele vá na mesma semana que Diva postar seu vídeo. E vai fé, e fé vai acontecer, fé vai, acontecer, vai acontecer, ser bom. Vai mas eu sempre lembro de um conselho que você me deu, que a Melissa me deu um conselho logo quando eu falei amiga, tô gravando canal, você que, ela olhou pra mim e falou assim, não faça. É, isso ainda soa, assim, como música nos meus ouvidos, mas assim, vai sair, vai sair, que Deus é pai e meu padrasto. Eu sou sempre muito legal com as O que, que as pessoas falam comigo? Eu fico me perguntando, né? Porque sinceridade Sério? é a base de tudo. Uma pessoa que é sincera hoje em dia, minha amiga, isso aí vale mais do que ouro. Você não tá entendendo. Mas você entendeu quando você começou a gravar, por que eu disse que você desistir? É, não, é. E eu, porque eu você te tem que tu... querer muito, gente. É muita muito. função. É muita. gente mudou a casa dela inteira as duas vezes gravar os dois vídeos. <risos> entendeu? É. Mas se ela não tem marido, fudeu. Se é. ela ah, solteirona, mal comida que nem eu, fudeu. Não tem ninguém pra me ajudar. Eu gravo tudo sozinha. preciso urgentemente de um namorado que não faz drag. Urgentemente. Não, e eu sou insistente, na verdade, porque assim. Existia um outro canal, um outro programa que eu tava fazendo que a pessoa desapareceu, meu amigo, com todo o meu material, sumiu. Nove programas gravados. Por isso que tem um ano e pouco que não sai, entendeu? Agora a gente começou esse novo programa e a gente juntou a um material. É porque, cara, ideia. é a vida. Acontece. Vamos fazendo, né? Quem Vamos vê, fazendo. Quem vê o close não vê o corre, com o na Bronx Bronze em outro chá. Exatamente. Não, gente, vocês não têm ideia, é muito difícil. É verdade. Me conta a casa dela, nós não podemos ver neste momento? Podemos. Pega isso aqui. Ai, mas... aí, só um minutinho. É aqui eu não consigo levantar, porque eu tô sem minha calça. Ai, tá pesado. Por quê? Nossa, que pesado que esse quadro. Nessa, é pesado mesmo. Essa mana, na casa, eu estou na casa dela, tem um monte de caveira na casa dela. Sim, sim, caveira. E aí, eu perguntei pra ela por que das caveiras, agora ela vai contar pra vocês por das caveiras. Então, gente, eu sou a louca da caveira. Desde, sei lá, desde que eu me entendo por gente, acho que eu tinha uns 15 anos, por aí, eu já era louca da caveira. E eu sempre gostei, tipo, de, de gostar muito, mais porque que eu achei que era gótica, que ela não era, eu sempre gostei da caveira. E quando eu fui ver, porque as pessoas é, é, associam a caveira a coisa ruim, a perigo, a tóxico, e na verdade caveira nada mais é do que igualdade, né? O que todos somos por dentro, preto, branco, amarelo, verde, gay, hétero, todo mundo vira uma caveira. Eu sempre brinco, uns com mais dentes, outros com menos dentes, mas todos somos caveiras, né? E aí eu, eu tenho essa alucinação. E aí chegou uma época que eu falo que agora a caveira virou clássico, né? Porque é o preto, o pé de pule, o xadrez e a caveira. Agora a coruja também. A coruja também. E daqui a pouco o gato, que eu tô vendo que tá acontecendo. Tá, tá acontecendo também. o gato. Enfim, então aí começou. Aí Aí ela mais de eu comprar, eu tenho uma coleção de crâniozinhos, todos crânios de mentira, lógico, né? Na crânio de verdade. E... Mas pode ser. <risos> Inclusive, eu te as pessoas pra você tirar a cabeça eu já gostava muito, inclusive quando eu for ao México, que eu ainda não fui eu quero ir no Dia dos Mortos porque eu acho que é muito bacana a forma com que eles é, transformam uma coisa triste em algo positivo, né e eu acho e a caveira também tá envolvida tá ali no meio, é, eu gosto muito é, é, sempre foi às foi, vezes, quando começou a moda, todo mundo assim ah, é moda, mas já era antes, entendeu antes eu Tipo, não tinha dinheiro, às vezes, pra comprar o que eu queria. Quando aparecia, era muito caro. Hoje em dia tem tudo, qualquer camelô, você encontra qualquer coisinha de caveira. Mas as coisas de caveira piscam pra mim, assim. Às vezes eu tô andando, lá do outro lado tem uma lojinha, tem então, um negócio, eu fico olhando, fico olhando, quando eu é que tem uma caveirinha assim, balançando. aquela <risos> se balançando, fica assim, ó. Mas assim, ó. Vamo atrás de mim, me segue. E queria agradecer, porque eu acho que a gente já falou bem das é. coisas da vida da gente. Parabéns pelo seu trabalho, muito sucesso no canal, muito sucesso com as noivas. Se você vai casar e você quer ser uma noiva diva... Contrata o cavalo dela. Contrata o cavalo dela <risos> ou desiste do casamento, o casamento é uma péssima ideia. Mas <risos> não, se você insistir para esta não, ideia... Não insista, quer ver o amor... Você faz 15 assim, então. anos também? Faz. Faz 15 anos, 15 anos é mais fácil de fazer do que casar, porque 15 anos certamente você vai fazer uma vez na vida. Casar a gente já não sabe. <risos> Vai se casar, pode procurar ele, que ele é ótimo. Ele é ótimo, faz um desconto. Apresente o cupom de desconto, Melissa Lorange. <risos> 10% de desconto! Acabei de descobrir isso. Entendeu? Se você vai casar, cola aqui com ela, tá? E se você vai separar, também contrata. Ela também claro. faz negócio. é. Lógico, tem que ficar linda pra poder receber o próximo, né? Eu Porque acho isso anda. maravilhoso. Você tem que fazer isso. É. O, o dia do divórcio. Festa de descasamento. O dia de descasamento. A pessoa vai divorciar, ela tem que chegar e passar um, um filme. documento belíssima. Beleza, você olhar pra cara dele e falar. Tem o, tem o filme, não, foi uma e novela, né? Tudo que é Tudo que é seu. Ai. teve uma novela que a menina fez isso eu lembra? acho isso maravilhoso eu acho que eu separei mais do que casei na vida <risos> é, meu bem, muito obrigado Não. por me receber na sua casa oh, imagina, na sua cara é um e a gente se vê no futuro da vida porque a noite drag é nossa e você Qual nos possível. encontra em qualquer buraco provavelmente atrás de uma cabine <risos> tchau gente um beijo Amiga, esse chá hoje é de quê? Esse chá é de Melissa com laranje. Exatamente. Melissa a Paloma, que é sua mãe, né? Gente? Minha eu mãe, isso. gente. Verdade. Meu orgulho. Sua mãe me deu de presente, ó, gente. Não sei se tá focando, meninas. Se não tiver, foda-se. É, Melissa e flor de laranjeira. Sou eu em forma de chá. <risos> Real. Tá gostosa? Tá maravilhosa. mais. <risos> tá ótimo. <risos> Tá bom mesmo. Perfeito. É muito bom esse chá, hein? Gostei. Mãe, quero um pra mim, viu? Mama. Não sou Melissa, mas quero um. Ó, louca. Agora sim acabamos.